É, meu nome é Alexandre, eu tenho 44 anos, moro em São Paulo. É, o que me motivou a estar aqui nessa imersão de quatro dias foi que o inglês eu acho essencial na nossa vida, é, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para você conhecer novas pessoas, poder aprender novas culturas. E eu vi que a, a metodologia aqui é bem diferente do que das escolas tradicionais, eu precisava de algo bem intenso. E aqui, aqui eu encontrei isso. E aqui o que eu achei bem diferente é que você faz um curso, mas leva dois. Um curso de inglês e um curso de vida. Você aprende muito do, das coisas, das suas crenças, por que você é daquele jeito. E isso me ajudou muito nessa experiência. Espero fazer outras, outras experiências dessa também. E recomendo.